Como publicar no Instagram utilizando o IGTV Vídeos com mais de um minuto. É isso que eu vou te ensinar agora. Seja bem-vindo ao canal Logista. Bom, então vamos lá. Para fazer isso é muito fácil. Você precisa, primeira coisa, é, entrar na home do seu Instagram clicando... Aqui na, na casinha embaixo Ele vai aparecer a televisãozinha ali em cima Que é o sinalzinho do IGTV Você clica ali nesse sinalzinho Do IGTV Vai entrar no seu IGTV Clica no mais no canto superior direito E lá você vai buscar na sua galeria de imagens Qual vídeo que você vai querer subir Lembrando que tem que ser vídeos é, Com mais de um minuto Seleciona o vídeo que você quer e aqui é bem interessante que você consegue personalizar a capa, o thumb meio daí da sua publicação. Você vai clicar na, na, em adicionar da galeria e obviamente aqui eu já fiz uma arte usando o Photoshop no tamanho de 1920x1080. Né? Você pode criar essa arte no Photoshop, no Canva ou apenas fazer uma foto mais elaborada. Clicando, você já vai entrar na edição. Adicionando o título, depois de adicionar o título, você vai adicionar a descrição né, da sua publicação. Lembra de ativar ali embaixo, se o teu Instagram já estiver é, sincronizado com a tua conta no YouTube, no Facebook, com a tua página no Facebook, você já ativa a sincronização. Então, ele já vai publicar direto no feed do teu Instagram, é, uma prévia de um minuto. É, e também já no teu Facebook, ok? Essa é a publicação feita de vídeos com vídeos, a part, uh, com, vídeos com mais de um minuto. Você tem obrigatoriamente que publicar pelo GTV. E é interessante que agora o, o Facebook está dando, o Instagram tá dando preferência para publicações do IGTV, porque é uma ferramenta nova, então ele acaba entregando muito mais o conteúdo que você produz, é, ele acaba entregando muito mais organicamente, né, sem você precisar pagar e promover as publicações que estão no IGTV, porque é uma ferramenta que ele lançou para competir diretamente com o YouTube, porque são vídeos de até uma hora aí que tem permissão de publicação. Tá certo? Dada a dica, aproveita, se tiver alguma dúvida, me chama no direct, me chama no inbox, me manda uma mensagem, me procura no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu estou à disposição. Sou Rodrigo Stutz do canal Logista. Até a próxima.